Porque olha só, gente, eu tenho uma tabela, eu fiz um banco de dados, o Bruno me ajudou, esse banco de dados está ali, nós computando todos os óbitos. Eu não achava de jeito nenhum, só um minutinho, não achava de jeito nenhum óbitos de Santana, eu procurava a irmandade, a irmandade me rolava, porque eles não têm. Os óbitos estavam na freguesia, mãe, que era Neves. Então eu comecei a ler os livros, e a Computar o banco de dados. Então eu percebi. Percebam que existe muito mais enterramentos em Neves do que na cidade. 65% ou 62%, não estou entendendo? estou enxergando? Mas se você botar a apresentação de. É, tá está ruim porque eu coisa. 65% 69%, enquanto um e pouco na cidade. Opa, peraí, essa é demografia. O que está acontecendo? Fui procurar, enquanto nesse período só tinha uma, um cemitério de Macaé. Aí, durante o século XIX, começou o cemitério de Santana, depois da criação da vila, lá para a década de 60, o cemitério de Santana, de Santana não, o cemitério de, do, do Santíssimo e do Rosário. O outro é bem mais recente. Três cemitérios aqui, porque houve um conflito lá em Santana, por isso a Irmandade foi criada, porque, quando se criou a vila, não deram o nome de Santana. Por que não deram o nome de Santana? Porque a Igreja, a Capela de Santana, é a Capela do Cemitério, correto? Então, houve um conflito entre o vigário, o pároco da cidade, que era a autoridade máxima, e os irmãos. Os devotos de Santana, nessa época não tinha Irmandade. A Irmandade foi criada em 1848, exatamente para defender o cemitério. Do da fábrica da igreja. Porque a morte, além de ser uma festa, era cara. Né? Gostava, era, a igreja disputava esses valores. Né? Então, isso aconteceu. Né? Então a, a, a igreja de Santana houve, aí era preciso fazer a paróquia, era preciso fazer a paróquia de São João Batista. Até que essa paróquia ficasse pronta, quando ela ficou pronta, começou a se enterrar dentro da igreja. Mas com a campanha higienista na década de 60 e 70 tiveram que se construir os um cemitérios dessas irmandades. E toda a paróquia, quando era criada, tinha que ter uma irmandade do Santíssimo Sacramento. E vocês percebam, pelo cemitério de Santíssimo Sacramento, eram homens abastados, ricos, eram os representantes do poder local. Percebam isso. Dá uma olhada lá. E percebam os sobrenomes de onde vieram, nesse momento, da região serrana. Correto? Vou lá fazer uma pesquisa para vocês verem. Então, a, a, a, as imandades do Santíssimo Sacramento eram imandades que suporteavam, davam um suporte político, além de religioso da morte, de tudo, a ah, questão da vila, porque a igreja, a paróquia, a freguesia, paróquia é como a igreja chama, a freguesia é como o poder civil chama, temporal, é a mesma coisa, é uma circunscrição na época administrativa, hoje é religiosa, mas na época era administrativa, religiosa e administrativa, tá certo? Então assim, usando esses óbitos e muitos outros é, tabelas, né? por que a é tabela, minha gente? Vocês já para isso meus alunos. Isso não é um quadro, é uma tabela. A gente só pode chamar de tabela quando tem percentual. Aí tem percentual. Agora aqui, aí eu fui buscar lá. Enquanto aqui tinham três cemitérios, olha quantos cemitérios eu achei na região. Certa. Também não está dando aí. Nesse mesmo período, no mesmo desenvolvimento do cemitério de Santana, para o cemitério do Santíssimo e do Rosário. O Rosário foi, foi, foi o Santíssimo que deu. Um pedaço para a irmã do Rosário. Olha só o número de cemitérios. Inclusive cemitério particular. Aqui está o de Savenberg também. E a data que ele foi criado. Isso está na dissertação, se vocês chegarem de manusear, vocês vão ver melhor. Tá?